Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso conjunto PET Estambul porti. Olha só, que linda que é essa peça. Olha só, olha só gente, que chique que é essa peça. Olha só. Veste bem, facinho de fazer, não é difícil.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 Oi, meu povo! Então, vamos fazer o nosso conjunto estamburgo, ó, que chique, pet aporti? Vamos lá, então, esse é o nosso último, nossa última peça da coleção aporti, tá bom? Então, vamos lá, vamos aos materiais que a gente vai usar. Já começo dizendo que todos os materiais que a gente vai usar nesse vídeo aqui é tudo enviado pela Felipe Malhas Tecidos, tá? Então, se vocês quiserem fazer essa peça aqui, é só entrar em contato com a Felipe Malhas Tecidos e eles te enviam, né? Eles enviam para todo o Brasil. Eles vão ter maior carinho em atender vocês, tá bom, gente? Então, todo o material que a gente tá usando aqui foi enviado pela Jo, da Felipe Malhas Tecido, tá bom? Lá tem tudo e qualquer tecido que você precise, né? E eles têm uma linha enorme de tecidos, especialmente para moda pet. Todo o carinho do mundo para te atender e te enviar, tá bom? Então, entre em contato com eles, eu super indico eles, tá bom? Então, vamos lá, vamos precisar... Desse elástico aqui pra fazer a amarração da nossa boina, tá? Vamos precisar de uma fita de cetim, tá? Um pedaço de fita de cetim pra gente tá fazendo o cintinho. Vou usar a azul marinho aqui, mas você pode tá escolhendo a cor que você quiser. Eu vou usar essa fivela aqui, tá? Mas você pode tá usando outra fivela, tá? Ah, mas eu no momento tenho só essa aqui. Então, eu até queria uma douradinha, né? Uma prateada, mas não tenho aqui. Tenho aqui, é muito feminina e eu quero fazer uma peça masculina. Vamos usar velcro, tá? Vamos usar focinho de porco e botõezinhos pra pôr na frente, botõezinhos bonitinho, tá? Aqui eu vou usar esse prateado aqui, mas fica a escolha de vocês, tá bom? Então, os materiais são esses, né? E os nossos moldes, né? Aqui a gente tá usando de forro, a gente tá usando cetim, mas você pode estar tá usando outro tecido de forro. E tecido principal, a gente tá usando o nosso tweed, tá? Nossa lã tweed, tá? Todos esses tecidos vocês encontram lá na Felipe Malhas, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar três vezes, tá? Essa parte de cima aqui você vai cortar uma vez dobrado na lã tweed. Parte de baixo aqui, uma vez dobrado na lã tweed. E o nosso forro, que é de cetim, você vai cortar, né, tecido de forro que você achar melhor aí. Aqui nós, a gente tá usando cetim, tá? Então, uma vez dobrado, tá bom? E pra nossa boina? Pra nossa boina aqui, a gente vai usar metalacê e lantuíde, tá? Aqui pra aba. Então, duas vezes na lantuíde, uma vez metalacê. Se você quiser entretelar, não precisa estar tá usando metalacê, né? Ou usar aquelas abas mesmo que compra, né? Nos armarinhos, aba de boné. Aí, você corta do tamanho certinho, tá bom? Se quer é pra nós fazer a amarração da orelha, tá? Você vai cortar duas vezes, esse aqui é da boina, parte de baixo, né? Você vai cortar uma vez na lantuíde, uma vez no cetim, no tá? Dobrado, tá? Mesma coisa com esse aqui, tá? Uma vez na lantuíde e uma vez no cetim, Dobrado aqui e cortado aqui, tá bom? Então, esses são os nossos materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Vamos começar pela boina, tá bom? Vamos pegar a nossa aba aqui. Já vamos fazer a nossa abinha. Metal acê. Lantuíde. E lantuíde, tá? E aqui a gente vai passar uma costura aqui assim, tá? Juntando as três peças, tá bom? Bora lá. Aqui você faz pique, tá? E vira. Virou, você arruma bem, assim ó, e vamos para espontar. Para a gente vai passar uma costura de segurança aqui. Vamos pegar agora esse molde aqui, tá? Parte de lã E esse aqui também, tá? Parte de lã A gente vai pegar assim, ok? Vamos achar o meio aqui. O meio aqui. Fizemos um pique. Agora, aqui, meio com meio. Vamos pregando aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos vir pregando aqui. Essa parte aqui vai aqui. Antes disso, a gente vai fechar essa pence aqui, tá? Que eu tinha esquecido, ó. Vamos juntar aqui, tá? A pence aqui e passar a costura aqui. Pronto, fechamos a pence aqui. Vamos... Rebater aqui essa costura pra ficar bem costurado pra não desmanchar. Rebatemos aqui. Então, aqui tá no meio, a gente vai vir fazendo isso aqui, ó, tá? Ó, aqui, vai vir girando aqui até aqui, tá? Então, bora lá. Assim, agora a mesma coisa do outro lado. Desde aqui do pique. Assim. Agora, aqui nessa costura que a gente fez, a gente vai rebater, ó. Vai jogar aqui pro lado e vai vir rebatendo, tá? já toda a costura pro lado aqui. Assim, agora vamos pegar a nossa aba aqui, tá? Vamos achar aqui o nosso meio, costura com costura aqui atrás. Pelo certinho aqui, aqui é o nosso meio, Vou Fazer um pique. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar a nossa aba. Meio da nossa aba meio com meio aqui, vamos colocar um alfinete e vamos pregar a nossa aba aqui, tá? Respeitando a curvatura da nossa aba. Agora né? mesma coisa, tá? Meio, meio. Vamos passar uma costura aqui nessa pence aqui, tá? Aqui o nosso pique, aqui o nosso pique. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Colocar um alfinete aqui e pegar aqui. lado. O nosso filete e vamos virar. Assim. Vamos pegar o nosso filete de amarração. Dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro, e passar uma costura aqui. Três centímetros depois da aba, você dobra o teu flete assim e coloca, pega o teu flete aqui, tá? Mais ou menos dois centímetros depois da aba. Aqui. Depois, se você quiser medir certinho, centímetro ali, pode medir, né? Eu já meço pela, pelo que tá pregado, né? E coloco aqui. Mesmo. Aqui mesmo. Agora, vamos colocar o nosso... Nosso cordão aqui, tá? Um centímetro depois dessa costura aqui, ó. Vamos colocar tudo aqui pra dentro. Eu vou até amarrar esse, esse negócio aqui pra não, não me atrapalhar, tá? Colocamos tudo aqui pra dentro, aba tudo. Vamos pegar o nosso forro e vamos colocar aqui, ó. Direito, direito ali. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos pegar essa costura do meio, achar que é uma costura do meio aqui. Costura aqui, costura aqui, e vamos pegar o nosso forro aqui. Vamos deixar só aqui, ó, essa parte aqui de trás sem costurar, tá? Pra gente poder virar a nossa peça. Então, essa parte aqui a gente não costura. A gente passa uma costura em tudo e essa parte aqui não, ok? Então, bora lá, vamos começar por aqui. alfinete e viramos a nossa peça. Aqui a gente vai dobrar para dentro para dar acabamento, tá gente? Ó, vamos dobrar aqui para dentro. E vamos passar um três ponto aqui na peça toda. E já fechamos esse buraco aqui que ficou, tá? Dobrando aqui pra dentro, Tá? passar uma costura aqui, ó, um arremate aqui só para segurar, tá? Assim, meio aqui, só para segurar mesmo. Um, um finalizador também é bom, tá, gente? a tá pronta olha só como que ficou reserva e vamos para nossa peça maior agora vamos pegar a nossa parte de cima Vamos fazer um pique aqui também, pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Aqui é o nosso meio, vamos pegar um dos filetes, tá? Vamos dobrar aqui, uma vez pra cá, outra vez pra cá. E vamos pregar aqui, tá? Bem no meio. Se você quiser fazer esse fletezinho de outra cor, pode fazer. Ficou assim. Agora, vamos pegar os nossos outros dois filetes, tá? E vamos dobrar assim, pra dar acabamento, né? Ó, dobrei aqui. E faço isso aqui, ó, tá? Dobro as duas pontas. Pra gente passar uma costura aqui, pra fazer os nossos filetinho do cinto, tá? O quinto. do cinto e a gente vai colocar aqui ó aqui Ficar do mesmo na mesma altura, tá? Agora vamos pegar as nossas costas parte de baixo. o nosso meio aqui, a gente vai colocar aqui, ó, nesse filete do meio aqui, tá? Bem no meio também. Você vai colocar um alfinete, aí vamos passar a nossa costura aqui. aqui e para espontar aqui nosso nosso cinto a gente vai dobrar aqui dobramos aqui e vamos passar a Mesma coisa aqui. Vamos aqui. Vamos pegar nosso cinto agora. Como eu disse, eu queria outra fivela, mas não tinha, né? nosso cinto, ele tem que acabar aqui, ó Então, a gente vai pegar ele aqui, tá? Ó, aqui debaixo da costura aqui, até aqui, tá? Ó, assim Mesma coisa desse lado, tá? ela fique aqui, tá? Vou passar uma costura aqui, vou até medir onde que eu quero que a fivela fique Pegar nossos botõezinhos aqui já tá Ficou assim botãozinho pregado e agora vamos pegar o nosso forno. Alfinetado, é a gente vai começar Daqui, tá? Vai passar uma costura Em tudo, só deixar aqui pra gente Virar a nossa peça Os nossos alfinetes, vamos fazer. Vamos virar a nossa peça agora. Ficou assim, agora a gente vai despontar, tá? E fechar esse buraquinho aqui que ficou, ó, gente passar o um três ponto em tudo. E já vamos fechar esse buraquinho aqui, ó, ok? Olha lá, então. Agora vamos colocar velcro, tá? Que bonito, Não, né, gente? Bora lá, então. Colocar velcro na nossa peça pra terminar ela. Aqui. Você pode tá colocando dois, tá? Quando é fino assim, eu vou colocar um só. Mas você pode tá colocando dois na cintura. Como que ficou, gente? Olha só, gente, que perfeito que ficou essa peça. Esse aqui também, clarinho, né? Lembrando que os materiais que foram usados aqui, todos enviados pela Felipe Malha, gente. Então, então, se você quiser fazer essa peça aqui, é só, né, precisar de tecido, é só ligar lá pro Felipe Malhas, que eu tenho certeza que eles terão prazer em atender vocês. Ficou perfeita, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei, amei o resultado, né? Com esse vídeo, a gente termina a nossa coleção a por ti, tá bom? Então, é isso, gente. Uh, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Pessoal, inverno, gente, vamos aproveitar, fazer essas peças. Essa peça aqui é facílima de fazer. E eu tenho certeza que você vai vender muito, muito, muito. E ela é quentinha, quentinha, muito gostosa, né? E linda, né? Uma peça que chama atenção. Então, gente, bora lá, vamos... E atrás, vamos vender roupas aí, vamos aproveitar o inverno aí, gente. Tá bom? Lembrando que a nossa o nosso trabalho, né? O ramo que a gente escolheu para trabalhar é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, não vamos desanimar. Bora vender, bora fazer bastante peças aí. O inverno é a época do ano que mais vende roupinhas e caminhas pet. Então, aproveitem, gente. Aproveitem muito no inverno, tá bom? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim.